Bom a todos, meu nome é Janice, sou trabalhadora aqui da casa, sou responsável pela prevenção dessa noite. Quero convidar todos vocês neste momento, para nós darmos início ao trabalho da noite, para se sentar o mais confortável possível, esperar fundo, relaxar, para que esses 20, 30 minutos que nós estejamos aqui, nós possamos efetivamente nos conectar com o nosso eu, nos conectar com o nosso Mestre Jesus. Então, nós neste momento agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. O Mestre nos diz que onde um ou mais estiver reunido em seu nome, ele estará presente. Que nós possamos, neste momento, sentir sua presença próxima a nós. Nós abraçamos a e respeitosamente os nossos anjos da guarda. Esses irmãos queridos que nos acompanham por toda a nossa existência. Saudamos os irmãos espirituais responsáveis por essa casa e pela oportunidade de aqui estarmos. Nós neste momento, vamos respirando, nos elevando, nos conectando. Chegamos até Maria de Nazaré. Deslubremos em nossa mente, nesse momento, a sua imagem de amor, de uma mãe amorosa e querida. Vamos, como as crianças que somos, espiritualmente, ver os nossos braços, sermos recebidas por ela. Que nós possamos sentir o seu calor, que ela nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo. Nos ensine a amar e perdoar. O amor de Maria possa florescer em nossas almas. Junto a essa mãe amorosa, mãe espiritual deste planeta azul, tivemos a oportunidade de encarnar para a nossa jornada evolutiva. Fomos nos elevando e chegamos até o nosso Mestre Jesus. Deslubremos mais uma vez em nossa tela mental sua imagem amorosa. Sua imagem meiga, sua imagem de amor. Lembramos do Mestre que veio por todos nós nessa existência. Se aqui estamos é pela graça de Deus, pelo amor de Jesus por cada um de nós. Vamos agradecê-lo por seu amor. Vamos senti-lo, sua luz, tocando os nossos corações, as nossas almas. E pedir que Ele nos ampare por toda a nossa existência. Junto a Maria e a Jesus, repletos desse amor, possamos nos sentir leves, possamos ter nossas mentes realmente conectadas com esse amor, com o plano espiritual. Vamos nos elevando para chegar ao Pai da vida. Ao Pai de todos nós ao Pai que habita dentro de nós. Vamos agradecê-lo pela nossa existência, pela nossa família, pelos nossos trabalhos, por onde vivemos, pelas lutas, por, pelas vezes que caímos, mas temos capacidade de nos erguer. Vamos agradecer pela vida. Vamos agradecer por todas as coisas, pela fauna, pela flora Pela oportunidade de nos deitarmos De refletir na nossa existência Vamos agradecer pelos nossos filhos Pelos nossos entes queridos Vamos tirar um segundo para visualizar Quantas coisas maravilhosas temos E sermos gratos a Deus por isso E juntos Imaginemos que estamos ao lado de Jesus e de Maria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 Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite mais uma vez a todos. A preleção dessa noite é a parábola da ovelha perdida. Essa é uma parábola que eu imagino que muitos de vocês conhecem, eu conheci ainda muito, muito jovem porque eu venho de um lugar de evangélicos, então eu conheci muito cedo. Mas eu tive a oportunidade para preparar a, a nossa conversa de hoje à noite, de mergulhar um pouco na parábola. Porque às vezes nós conhecemos, mas algumas coisas não ficam tão claras, né? E, inclusive, porque da, da ovelha perdida e tudo mais. Então, de acordo com Mateus e Lucas, Mateus é no capítulo 18, Versículo 10 e 14 e Lucas no capítulo 15. O pastor deixa seu rebanho a fim de encontrar uma ovelha perdida. Essa parábola é a primeira de uma trilogia. Trilogia porque as parábolas são diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Que é a parábola da ovelha perdida, a parábola, a parábola da draga perdida e a parábola, a parábola do filho perdido. Todas, algo muito precioso foi perdido. E o mestre vai buscar o que se perdeu. A parábola diz o seguinte, essa parábola eu peguei no livro de Lucas. É, é a primeira, é, fala sobre a redenção que Jesus conta após os fariseus e os líderes religiosos terem o acusado de receber e fazer suas refeições com pecadores. A parábola diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus, para quem não sabem, eram os judeus que tinham total domínio sobre a lei de Moisés. Eles estudavam profundamente a lei. Então, eles achavam um absurdo, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles de igual. Então Jesus lhe encontrou essa parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, desta, da, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Nós estamos todos no planeta Terra, o um, um grande pastor do planeta Terra é Jesus. E nós somos definitivamente todos que habitamos o planeta Terra, somos ovelhas. Nós estamos perdidos ou não é outra discussão, mas somos ovelha e o nosso único pastor é Jesus. Então eu fui buscar dentro das literaturas espíritas alguns casos de ovelhas perdidas. Porque muitas vezes a gente pensa que ovelha perdida é um irmão que não se dá bem com ninguém. É o pai, é a mãe, é o vizinho, é alguém chato do trabalho, a gente não tem muita afinidade. Então né? quando a gente pensar na ovelha perdida... A gente sempre vai pensar no próximo, em alguém, e sempre, eu, eu, eu leio, e eu disse, eu leio, quando a gente olha a ovelha perdida, 99% das vezes a ovelha perdida é alguém que a gente não tem afinidade. Alguém que no melhor cenário, pouco importa se ela vai bem ou se ela vai mal. Porque se é um filho nosso, por exemplo, e aí eu falo como mãe, se alguém falar que meu filho é uma ovelha perdida, eu bicho. Então, meu filho, pode ser uma perdida para quem quiser, mas nunca para nós. Talvez seja porque o nossa, a nossa arrogância, a nossa intolerância, a nossa cegueira pessoal só enxerga o que nos convém. E é melhor, muitas vezes, não enxergar algumas coisas. No, no, no evangelho, nós podemos encontrar em diversos em diversas literaturas, e mesmo no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, em diversas obras de Chico Xavier, homem Perdidas. A riqueza da busca da ovelha perdida, e eu comento com vocês porque eu fui atrás de vários ovelhas Perdidas para poder citar algumas para vocês, e para mim foi uma reflexão muito grande. Eu vou dividir em dois, dois pedacinhos para dar tempo de falar tudo sobre a Ovelha Perdida. Então, por exemplo, eu achei no livro Libertação, do espírito André Luiz, do Chico Xavier, do capítulo 3, que conta a história de uma mãe, que é a Matilde. Matilde é um espírito de alta envergadura, é um espírito super elevado. E ela está atrás do resgate de um filho, que ela, que ela foi mãe cinco séculos anteriormente. Esse filho, ele se perdeu em várias barbaridades do mundo. Várias. livros livro descreve perfeitamente todos os resultados. E ela está atrás. Ela está há cinco séculos pedindo pela graça de Deus na vida daquele filho. E eles descem. André Luiz acompanha. Existe uma comitiva espiritual. Porque, gente, não existe nenhuma criatura sobre a face da terra que alguém não ame nós podemos imaginar que ai, aquela pessoa que fez algo terrível mas imagina quem vai gostar daquela pessoa tem gente sempre tem alguém que ama e se nós nos colocássemos de uma forma mais cristã a gente conseguiria no mínimo tentar respeitar e entender o que aconteceu mas é algo muito difícil mas todas as pessoas são amadas todas as pessoas têm alguém que pede para Deus para Jesus para o Santo onde tá a guarda é o que for pela pessoa E essa mãe é atendida depois de cinco séculos E ela vai atrás desse filho E esse filho é resgatado Eles depois voltam para a terra A história é bem longa É um livro bem grande, lindíssimo Eles voltam porque não existem seres perdidos Seres desamparados Não há caminho sem saída Não existem pontos finais da providência divina Perante a providência divina, a ovelha perdida é um ser amado. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui a cinco séculos. Uma pessoa, um ser, ele é e ele será amado por Deus. Tolerância, compreensão, paciência para quem ama e para quem nunca deixa a ovelha perdida. Porque a gente insiste. É que nem o filho que a gente tenta, e eu cito filho porque às vezes os meus filhos fazem umas coisas que me aborrecem, mas eu não desisto deles e não vou desistir. E alguém que fale que é para eu deixar aqui, isso fica feio. Então, como assim eu eu invejo com o amor que eu tenho pelos meus filhos de nunca deixá-los, mesmo se em algum momento eu achá-los perdidos pelo caminho, eu quero guiá-los. Eu peço todos os dias a Deus que os proteja. Não existe o um rei da perdida. A Matilde, num trechinho do livro, ela fala, o Senhor está conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então vocês imaginem essa mãe amorosa? E aí é uma reflexão. Porque tem coisas que a gente fala, mas a gente precisa pensar muito para a gente conseguir conversar com nós mesmos, com o meu interior enxergar isso, porque Deus está conosco todos os dias durante toda a nossa existência, se às vezes a gente acha que Deus não está é porque nós nos desconectamos dele, porque nós esquecemos do nosso pastor mas ele está sempre em busca de nós no livro Renúncia, também de Xavier, mas pelo Espírito Emmanuel fala de Alcione esse livro também, a gente, é um espetáculo. Cione também é um espírito de auto-envergadura da constelação de Sirius. E ela vai ao resgate de um amado, que na verdade foi o esposo dela, numa existência, no Egito Antigo, e ele tem muito medo de voltar para a Terra e fracassar. Ela é um total e um absoluto amor e espírito de renúncia, porque quem ama... Renuncia a qualquer coisa pelo ser amado, ela renuncia e se submete a uma, a uma vida de extrema dificuldade no planeta Terra para ajudá-la. Eles vêm da, do, do livro que fala 50 anos depois, que conta a história dos dois no Egito, eles se reencontram no planeta Terra 16 séculos depois, para um resgate. Por quê? Porque é um espírito que ama verdadeiramente, assim como um bom pastor busca os seus queridos. E ela vem para ajudá-lo na evolução. Para claro que ela evolui mais ainda, porque é tanta renúncia que é impossível ela não evoluir mais ainda. E aí o, nós devemos trabalhar sem esmorecer por aqueles que amamos. Ela fala porque em meio a toda aflição, toda dor que ela passou durante toda a existência no planeta Terra, na época que existia muita perseguição, inclusive dentro da igreja, ela fez a renúncia. Nós precisamos sempre nos lembrar das mulheres perdidas, estender as mãos. E no livro Boa Nova, capítulo 12, o capítulo chama Amor e Renúncia, Jesus diz a Pedro. Os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma, eles nos conduzem, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, que a gente possa sempre ser pastores buscando aqueles que nós, muitas vezes, achamos que a dele é perdida, estendendo a mão, estendendo no sentido de ajudar, de fazer algo melhor. E aí, isso é da pura reflexão, porque quando eu estava estudando, eu achei sobre isso e eu Tomei um susto. Gente, nunca na vida, mais de 50 anos, eu ouvi falar disso. A gente fala do, da ovelha perdida que alguém, né? Mas será que nós não somos a ovelha perdida? Vou contar para vocês que meia a todas as reflexões porque eu estou estudando esse tema há dois meses, então, eu li muito sobre o tema. Eu pesquisei muitos livros. Literalmente, eu sou o movimento perdido. E, e peço vocês para refletirem de verdade, porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, com todas as lutas, saindo de pandemia, com guerra, com tantos conflitos, com tanta coisa ruim, apesar de existirem milhões de coisas boas, nós estamos aqui por algum motivo. Nós estamos aqui para evoluir. Mas será que isso, não é porque somos ovelhas perdidas? Porque em algum momento nós fugimos do campo onde estava o nosso pastor e esquecemos do nosso pastor? Inclusive, porque, vamos ser sinceros, o mundo lá fora ele é fácil, né? Uma porta gigante, cheia de facilidades. Mas aí quando eu sento, penso, paro, reflito no silêncio, é um mundo vazio. É um mundo que a sua vida se define aí isso acabou. O Evangelho de Jesus vem dizer que somos seres imortais. Cristo veio à terra há mais de dois mil anos por nós buscando todas as suas ovelhas. Então vamos refletir, e eu não tenho muito tempo para falar mais sobre isso, mas vamos refletir dentro de nós, mergulhar no nosso eu para refletir se nós não somos ovelhas perdidas de Cristo. Em algum momento, em meio às lutas Em meio às alegrias em meio Porque normalmente a gente lembra de Deus De Jesus, pede de ponte da guarda Quando algo acontece de errado Quando está tudo ótimo A gente não consegue muitas vezes lembrar de agradecer a Deus Pela vida maravilhosa que temos Então eu convido todos A refletir Eu ainda estou nessa reflexão Já faz tempo que eu comecei, tá? Lendo a, a parábola A refletir o nosso orgulho a nossa vaidade, a nossa intolerância com o próximo. Eu não estou falando com a pessoa chata, tá gente? Com a pessoa chata, a gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia primeiro de nós. estou falando da pessoa que a gente muitas vezes ama e fala, Ai, que pessoa é chata. Será que é mesmo? Será que nós também somos intolerantes demais? Será que a gente não consegue olhar com amor tá? verdadeiramente, enxergar coisas distintas? Porque se nós estamos aqui, é porque somos um deles perdidos. Definitivamente. E que nós possamos ouvir o nosso pastor que nos procura. Ele nos procura constantemente. Constantemente. Vale a reflexão. Hoje, quando vocês deitarem, cada um no seu travesseiro, pensem sobre a sua vida, sobre o seu laço espiritual. E não é sair com a bandeira de Jesus. Não, não precisa de nada disso. É você. É você e o plano superior. Somos todos filhos de Deus Deus habita dentro de nós e nós possamos despertar Esse amor, essa espiritualidade Dentro de nós Eu encontrei hoje, hoje Eu leio muito, tá gente? Porque eu sou uma pessoa que precisa de dados Eu, se contar alguma coisa Eu falo, por quê? Porque, aonde? Evidências Eu preciso de evidências, então eu leio muito Eu terminei hoje, para minha felicidade Esse livro O Sublime, o Sublime Peregrino ele é escografado por Ercílio Mais, pelo espírito Ramatiz. Ramatiz habitou na Terra, na, na época de Jesus. O livro é lindíssimo, esclarece um milhão de dúvidas que eu tinha. Como eu comentei, tenho muitos porquês, então preciso de explicações muito boas. E aqui fala no momento que Jesus está no bólgota, ele já foi crucificado. Ele está crucificado, então eu vou ler só um pedacinho para vocês, porque é muito lindo. já chorei umas 500 vezes. E eu quero só que vocês escutem isso para reflexão, porque nós estamos falando de ovelha perdida. Jesus olha, já crucificado, e enxerga seus discípulos. As mulheres, que a gente vê na Bíblia que menciona, tá Tiago, tá, tá João, tá Pedro, tem vários apóstolos. Aquele quadro afetivo, enfeitando as imagens dos seres que tanto ele tinha amado na sua jornada terrena, que pouco a pouco venciam o temor humano e viam-se juntar ao pé da cruz, incendidos pela força da vida espiritual, satisfez Jesus e o encheu de rebogismo. Ele estava crucificado da gente. A sua morte e o seu sacrifício já não seriam inúteis, pois as almas que escolheram para transmitir as suas ideias da posteridade mas somos nós, somos a posteridade. Agora se comunicavam entre si e se agrupavam pela força coesiva dos pensamentos e dos sentimentos evangélicos. Assim como as ovelhas, dispersas pela tempestade, depois se reúnem novamente sob o carinho do seu pastor. Eu li isso hoje. Então, assim, eu, eu enxergo isso como uma oportunidade de aprendizado. Eu não, não, não li. Não existe um acaso. Então, eu acredito, se eu vou aqui falando da ovelha perdida, para todos vocês, a gente, precisa, a gente e eu primeiramente, tá? porque eu fui eu descobri esse tema, estudar sobre a ovelha perdida, porque ela me toca profundamente. E hoje, que eu estava terminando o livro aqui, um livrinho grandinho até, eu achei esse trechinho aqui, assim, como as ovelhas dispersas pela tempestade. Talvez a tempestade do mundo que nós vivemos. Depois se reúne novamente sobre o carinho do bom pastor. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu agradeço de coração a oportunidade de falar. Que nós possamos refletir no amor do nosso mestre, o um bom pastor. Que nós possamos ser ovelhas caminhando e ouvindo a voz do nosso pastor. Se ele ainda está um pouquinho longe já temos consciência que Ele nos busca e que cada nós ouvi-Lo chamar e ao Seu encontro. Eu quero convidar vocês mais uma vez para fechar os olhos para a gente fazer uma oração agradecendo ao nosso Pai Celeste a Jesus nosso Mestre amado pela oportunidade de aqui estarmos por esse Evangelho bendito que orienta a nossa vida, que nos traz alegria, que nos traz a certeza de seres imortais, filhos de Deus, que somos ovelhas de um pastor amoroso que nos ama incondicionalmente. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus esteja presente em nossas vidas, nos nossos lares, junto aos nossos entes queridos. Que possamos aprender o verdadeiro amor Verdadeiramente o que é a palavra amor Que ela floresça em nossas vidas Que possamos em meio a todas as tribulações deste mundo Vibrar felizes Porque sabemos que o nosso pastor nos busca e nos encontra Que possamos retornar para casa com a proteção de Deus Que possamos ao chegar em casa Ser gratos pelos nossos lares, pelas nossas vidas por esses momentos, para refletir sobre Deus e sobre o nosso Mestre Amado. Que Jesus abençoe a todos e que nós possamos nos reunir na próxima semana pela graça de Deus. É assim, Senhor. Um beijo a todos e muito obrigada.